E aí galera de boa, eu vou pro shopping E é aniversário do meu pai e eu já dei um presente Coxinha, um negócio quente. Hum. Ave Maria, esse negócio aqui, mó ruim, de Starbucks. Por que Donut skin do CS? Olha só que tênis bonito. O preço não tem preço. Ah, é de graça. Bora, família. Bora, bora. Sim. O trenzinho está chegando, olha, que divertido. Não, trenzinho, não vai embora. Ele parou. Tchau, trenzinho. Olha só, a tropa, a camiseta do Free Fire. E é só botar. Nego 360. Vou sentir em rush nesse...